Meu nome é Alan Caldas, eu sou doutor recém formado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Minha pesquisa de doutorado foi sobre o pensamento do sociólogo brasileiro Alberto Guerreiro Ramos, que nasceu em 1915 e morreu em 1982 e teve que sair do país em 1964 devido à ditadura militar. Guerreiro Ramos pertenceu à primeira geração de sociólogos formados no Brasil. Como homem negro, vivendo no pós-abolição, sua vida foi uma espécie de improviso jazzístico. Ele foi poeta, ensaísta, crítico literário, servidor público, assessor do presidente Getúlio Vargas, intelectual orgânico de um dos principais movimentos negros no Brasil, o Teatro Experimental do Negro, foi professor do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, foi ensaísta e articulista político e foi também deputado federal. Eu estudei especificamente a Teoria Social de Guerreiro Ramos, quer dizer, os instrumentos cognitivos que ele usava para entender a realidade brasileira. Eu cheguei à conclusão que a teoria social de Guerreiro Ramos concebe a realidade enquanto um fluxo histórico contínuo, onde os grupos sociais, através das suas formas de pensamento, se enfrentam, tendo formas de pensamento que são mais apontadas para o futuro e outras que são apontadas para o passado, por isso mais arcaicas. No caso brasileiro, Guerreiro Ramos via, com o processo crescente de industrialização e urbanização que o Brasil passava na primeira metade do século XX, o surgimento de um novo povo, um povo livre, autônomo, em sua maioria formada por descendentes de africanos e africanas que conquistavam pela primeira vez a possibilidade de serem sujeitos históricos e políticos. Nesse contexto, as pessoas que faziam ciência tinham a função, segundo ele, de ajudar essas novas formas de pensamento a tomarem forma contra toda a ideia do Brasil enquanto um país agroexportador fundado na cópia da cultura europeia. Essa foi minha pesquisa. Convido vocês a conhecer o pensamento rico e muito variado do sociólogo Guerreiro Ramos.